Olá, seja bem-vindo a mais esse programa aqui da Workshop. Meu nome é Márcio Miranda e hoje eu estou respondendo uma pergunta da Thais. Thais trabalha com TI e a grande dificuldade dela é que quando ela liga tentando agendar alguma coisa, cai na recepcionista e a recepcionista fala aquele célebre, olha, me manda uma apresentação, me manda uma proposta ou coisa do gênero. Não funciona. Thais, você sabe que Não funciona. Ela não vai repassar aquilo internamente, é só uma maneira gentil de se livrar de você. Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu utilizo o LinkedIn, então eu vou lá, vou buscar quem é a pessoa que me interessa, normalmente um diretor comercial, um superintendente, um presidente, procuro mandar uma mensagem para ele ali e um folder simplificado da minha empresa com o logotipo do cliente. Um folder em PDF que a gente faz uh, num site, faz num programa. Daí eu personalizo com o logotipo do cliente, com o nome do cliente, com algumas situações desse cliente e mando através do LinkedIn com uma mensagem curta. Normalmente eu tenho aí mais de 50% de retorno. O pessoal gosta daquilo, gosta do cuidado em se personalizar e marca uma reunião seja por telefone ou seja presencial, mas pelo menos eu tenho a oportunidade de apresentar o meu serviço. Então, não deixe de usar o LinkedIn. LinkedIn é uma fonte inesgotável de contatos, contatos de qualidade para você e permite um, um recado breve, você não vai também fazer ali um texto tamanho da Bíblia, permite um PDF leve, existem Uh, sites que diminuem o seu PDF, um deles é ilovepdf.com, no BR, que ele pega um PDF de 7 megas e deixa com 200K. Bem levinho, ninguém se importa em receber aquilo, mesmo que seja numa conexão móvel, na rua, num celular, etc. Então, minha sugestão para você é entrar no LinkedIn, mapear as pessoas que interessam naquela empresa, dar um oi e mandar um PDF anexado, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, envie para mim. Pergunte, arroba, dicasdomarcio.site.com, sem o BR. Pergunte, arroba, dicas oh, dicasdomarcio.site.com, sem BR. Gostou? Clica aqui embaixo, dê um like, faça seu comentário...